Você sabe qual é a maior estrela registrada? E sabe qual é a composição do Universo? Então fica ligado que hoje eu apresento para vocês 5 curiosidades sobre o Universo. Então solta a vinheta! Fala, sejam de curiosos para o vídeo! Aqui quem está falando é Davi Fortunato, sou o dono desse canalzinho aqui. E você que está assistindo esse vídeo aí, já sabe né, para tudo, já se inscreva no canal, aproveita, ativa o sininho para sempre quando tiver vídeos novos, você receber uma notificação e também deixa o seu like que ajuda bastante na divulgação do canal. Já fez tudo isso? Então bora para o vídeo! Universo o universo é tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e tudo o que é feito de matéria, incluindo os planetas, as estrelas e as galáxias, todos os componentes do universo intergaláctico. O termo universo é ligeiramente diferente, denotando conceitos como o cosmo, o mundo e a natureza. Estima-se que o universo observável tenha de raio 46 bilhões de anos-luz. Só para se ter uma noção, um ano luz equivale a aproximadamente 3 trilhões de quilômetros. A observação científica do universo levou a interferências de suas fases anteriores. Essas observações sugerem que o universo é governado pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte de sua extensão e história. Calcula-se que se passaram 13,798 bilhões de anos desde o Big Bang. Mas, sem enrolação, vamos começar pela quinta curiosidade. A quinta curiosidade é a composição. O nosso universo possui uma estranha composição. Cerca de 4% matéria normal, 23% matéria escura e 73% energia escura. Se você não entendeu nada do que eu disse, relaxa, porque nem os cientistas da NASA sabem explicar ao certo o que é a energia escura, a matéria escura e esses Paranauê aí que eu falei. A quarta curiosidade é o universo em expansão. Segundo os dados atuais, o universo se expandirá para sempre, até se tornar uma vastidão extremamente escura e fria. Só para se ter uma noção, o universo se expande a uma incrível velocidade de 1,6 bilhões de quilômetros por hora. A terceira curiosidade é A Lua está se afastando de nós. Há 350 milhões de anos atrás, a Lua estava a 18 mil quilômetros de distância da Terra. Atualmente, a Lua está a 400 mil quilômetros de distância da Terra e ela se afasta 3 centímetros por ano ou 3 metros por século. A segunda curiosidade é a maior estrela registrada. A maior estrela já conhecida é a VY Canis Majores. E ela tem de dimensão 2,9 bilhões de quilômetros. Só para se ter uma noção do tamanho da VY Canis Majores, se ela for comparada ao nosso Sol, ela possui 2 mil vezes mais massa. Se você não consegue imaginar isso, eu vou estar passando um pequeno trecho de um vídeo que vai comparar as demais estrelas do nosso universo com a VY Canis Majores. Se quiser ver esse vídeo inteiro e também ver as comparações que ele faz com o nosso planeta Terra, o link do vídeo vai estar aí na descrição. em primeiro lugar nós temos a curiosidade, o menor buraco negro registrado. O menor buraco negro registrado possui 24 quilômetros de diâmetro, mas não se iluda, esses micro buracos negros têm mais força, ou seja, são mais potentes do que os buracos negros gigantes. Ou seja, quanto menor o buraco negro, mais devastador ele é. Só para se ter uma noção da força desse buraco negro, o seu corpo introduzido nele se tornará um simples fio de espaguete. Mas enfim, galera, essas foram as curiosidades sobre o universo. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Comente aí também temas para próximos vídeos. E se você gostou desse videozinho aqui, já sabe, né? Deixe seu like, aproveita e se inscreva no canal. Também me siga em minhas redes sociais que estarão embaixo na descrição. Ative o sininho, dê uma passadinha nos canais parceiros que estão aí embaixo na descrição. E eu desejo a todos um feliz ano novo. Feliz 2017 aí pra todos e sem enrolação, valeu!